Olá, está começando mais um E-Drops e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Sobre o que, né? Será que eu mereço realmente passar por tudo que eu passo? Às vezes a gente acha que o obstáculo que aparece na nossa vida, ele é grande demais, que a gente não vai dar conta de passar. A gente acha que o fardo é pesado demais, que a carga está muito pesada e que a gente não vai conseguir lidar com ela. Mas aí a gente lembra que não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça ou uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então tudo que acontece com a gente tem um motivo, e todos os acontecimentos, eles são ao mesmo tempo causa e efeito. O que acontece agora é consequência de algo que eu plantei lá atrás e vai desencadear uma outra reação daqui pra frente. Por exemplo, vocês lembram que há uns vídeos atrás eu tava com a mão engessada? Então, eu caí de skate. É, eu não usei a proteção e inventei de andar de skate, caí e quebrei a mão. No começo eu fiquei com muita raiva de mim mesma, porque corri o risco de ter que fazer cirurgia e eu achei que foi consequência de uma besteira muito grande e o que mais me incomodou foi começar a ter que depender das pessoas eu precisava da minha família eu precisava dos meus amigos para me ajudar a cortar a comida a me vestir e aí eu comecei a refletir sobre isso e talvez o grande ensinamento tenha sido justamente esse eu sou uma pessoa muito independente então abrir mão da minha independência e precisar das pessoas para me ajudarem em tarefas simples eu acho que foi um grande aprendizado dessa queda. E a partir do momento que eu parei de, de me culpar, que eu parei de remoer o fato de eu ter me machucado e comecei a encarar qual seria o saldo positivo disso, foi mais leve. Foram foram sete semanas com a mão imobilizada e no final eu já estava super tranquila. Mas claro que a primeira providência foi comprar proteção e eu não ando mais de skate sem proteção. Sigam esse exemplo. A gente está aqui só falando das coisas teoricamente ruins, das dificuldades, dos obstáculos. A gente tem que lembrar que a gente também tem os momentos felizes e que a gente também merece passar por eles. O que acontece muito é que diante de uma dificuldade, a gente tem o costume de se apegar mais a Deus, à espiritualidade, a pedir ajuda, a rezar, e nos momentos felizes a gente meio que esquece. Mas a gente também tem que ser grato, tem que ser grato a Deus, tem que ser grato à espiritualidade, porque eles estão com a gente nos ajudando nos momentos difíceis e, também, nos proporcionando esses momentos de felicidade. Nessa vida nossa, cada dia mais conectada, a gente está cada vez mais em contato com o que acontece com o outro. E isso acaba fazendo com que a gente ache que nossa vida é menos feliz ou menos alegre que a vida do outro, ou que as nossas dificuldades são muito maiores do que as dificuldades do outro. A gente tem que parar um pouco com essa comparação, porque a questão toda é você com você mesmo. É o que você sente, é o que você passa, é o obstáculo que você tem que vencer. E o processo é de autoconhecimento, então você tem que refletir sobre o que você está passando. Esquece um pouco esse lance de comparação, de ser mais ou menos. É a sua vida que você tem que dar conta. Quando a gente se vê diante de um problema muito grande, a gente tem mesmo essa ideia de que não vai dar conta, que não vai conseguir resolver. Só que a gente tem que ter paciência. Quando passa esse momento crítico, e a gente consegue enxergar esse obstáculo com um pouquinho de distanciamento, a gente vê que ele não era tão grande assim, ou não era tão difícil assim. Então tenha paciência. Não adianta você correr do problema. Não adianta você ignorar o problema, porque ele não vai desaparecer assim. Então é preferível encarar de frente. Tenha paciência, lide com a situação de acordo com a sua condição, mas não esqueça que tudo acontece para o seu crescimento. Tudo acontece com um propósito muito maior do que a gente tem capacidade de compreender nesse momento. Então, se você está enfrentando algum caso de doença na família, se você terminou um relacionamento, ou se você está passando por alguma dificuldade na escola, se você brigou com seu pai ou com sua mãe, não interessa qual que é o tamanho do seu problema. Se você está enfrentando um obstáculo, você não pode tirar, não pode perder o foco que, que Deus está com você. E a espiritualidade está também te ajudando porque tudo que acontece tem um propósito. Tudo que acontece é para o seu crescimento e você tem o um livre-arbítrio para lidar com ele da maneira com que você conseguir. Está escrito no Evangelho de Jesus, lá na Bíblia, que cada um carrega a sua própria cruz e que ela nunca é maior do que o que a gente dá conta de carregar. Como diz um amigo meu, a gente não reencarna só por diversão. Se a gente reencarna no mundo de provas e expiações, é claro que a gente vai passar por muitos obstáculos. Esse foi mais um Yeah Drops. Outro dia eu li nos comentários que esses vídeos estavam muito curtos. Mas é assim mesmo. A nossa intenção é jogar a ideia para vocês refletirem e discutirem. E se tiverem alguma coisa a dizer, comenta aí. Ou curta o vídeo, compartilhe. A gente se vê no próximo Yeah Drops. Yeah!